queria ter visto a notícia, mas o vídeo não carregou. Né? Mesmo assim é um absurdo matar as pessoas assim, como o ser humano gosta de matar o um outro, né? A morte não é uma punição. Você mata o cara e ele não está consciente daquilo que ele fez. Ele não está servindo para nada. Então não tem sentido você matar o cara, entendeu? Essa pena de morte aí, de vingança, é descontrole, é extintiva. A gente é ser humano, tem que progredir, né? Pega o cara, põe na justiça, prende ele, faz ele pagar pelo que fez, ele pensar sobre o que ele fez e os outros verem como um exemplo de que tá perdendo a liberdade, né? Aí não dá para entender por que matar um, a pessoa. Aí sai da frente. Fica andando na minha frente, aí não dá. Aí vocês vejam, né? Tinha que dar um jeito de haver mais esse tipo de acontecimento, mas isso é inevitável, né? A sociedade ela vai educando as pessoas para serem violentas, né? Essas lutas marciais, é, incentivo ao armamento ilegal, né? A pessoa pega uma, o governo proíbe a pessoa de ter uma arma, aí a pessoa vai lá compra uma arma ilegal, então o governo está incentivando a pessoa a ter uma arma ilegal e pede o controle sobre isso né? então tem que se rever essa questão sobre o armamento né é uma coisa muito complicada de novo aqui pô. aí é vamos assim né vamos esperando ver o que vai dar isso aí mas pô mó sacanagem matar o cara tá certo eu não tava certo porque eu não vi o vídeo não carrega né a Globo falhando num vídeo tão simples né então é... Vamos ficar por isso aí, vamos só esperar ver o vídeo direitinho e tal, mas é uma puta sacanagem, matar o cara por vingança, não há sentido, né? Prende, amarra o cara e entrega a polícia, é o melhor. É, o povo, o, a, o noticiário deveria mostrar a vida do cara preso, como que é, ele tá preso. E eles ao contrário, eles mostram pessoas pessoa assistindo a televisão. É um incentivo também à violência, não tem sentido essas coisas aí. Temos que parar com isso, ver o que vai fazer direito, com esses programas que incentivam o linchamento, incentivam os crimes bárbaros, ficam ricos falando mal e desejando o mal de todo mundo. Isso está errado, vamos repensar essa situação. Então, tá certo aí, boa tarde para vocês aí, até mais, um abraço.